Há muitos presentes da Terra que recebemos diariamente, ar, água, comida, vida e a saúde. Há um presente da Terra para a nossa saúde e esse presente é encontrado aqui nos olhos essenciais. Olhos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada no saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater muitas doenças diferentes. É importante lembrar que nossos corpos e plantas têm blocos de construção muito semelhantes, Então quando levamos esses óleos essenciais para o nosso corpo, eles estão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma maneira que fariam com a planta. Eles irão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas. Eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Grandes civilizações ao longo dos séculos reconheceram os benefícios dos óleos essenciais. Os ladrões de túmulos egípcios costumavam roubar os óleos essenciais em vez de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso de óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou o orégano em sua prática de cura. Frankincense e mirra foram entregues para o menino Jesus pelos reis magos. Foram usados na Europa durante a Idade das Trevas por seus benefícios antibacterianos e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados extensamente estão sendo usados em ambientes médicos e científicos. Muitos estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade de parar superbactérias como MRSA, aliviar a dor crônica, elevar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento de doenças potencialmente fatais. Isso é surpreendente? Bem, a maioria dos itens encontrados em seus armários de remédios e inúmeras drogas farmacêuticas foram originadas do estudo de princípios ativos das plantas. As empresas farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas para tentar sintetizá-las em laboratório e recriar alguns de seus atributos. Mas eles também fazem aditivos e modificações proprietárias nas moléculas. Infelizmente, essas modificações são estranhas aos nossos corpos e, como sabemos, podem resultar em efeitos colaterais negativos e dependência. E, felizmente, existe outro caminho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram o quão poderosos e potentes são os óleos essenciais, quando puros, sem adição de substâncias sintéticas, enchimentos ou aditivos. E o que é surpreendente é que os óleos essenciais são frequentemente mais rápidos, mais seguros, mais eficazes e menos dispendiosos do que os produtos sintéticos. Os óleos essenciais do Terra são os únicos óleos essenciais com certificação de pureza testada e garantida, ou CPTG. O CPTG representa o padrão pelo qual a doterra cultiva, colhe e testa seus olhos. A lavanda da doterra vem da França, o limão da Itália, o frankincense da Somália. Todos os óleos essenciais da Adoterra vêm de regiões específicas, onde a altitude, as estações climáticas e o solo criam as condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais eficazes. Então os agricultores dessas regiões, em parceria com a Adoterra, extraem os óleos essenciais das plantas de modo artesanal, com integridade e paciência. A Adoterra então testa e analisa seus óleos essenciais com os padrões mais rigorosos da indústria, para garantir que cada gota atinja o perfil CPTG. Seus óleos essenciais são seguros para uso tópico, aromático e alguns até mesmo interno. É um verdadeiro milagre o modo como a natureza produz um óleo essencial tão complexo em cada um dos seus detalhes. Os óleos essenciais da DoTerra são verdadeiramente um presente da Terra para toda a Terra. O que esses presentes podem guardar para você?